Apraxia da fala é uh, uma desordem né, neurológica onde é uh, uma falha do planejamento e da organização motora da fala. Então é motor, motor. Vou simplificar muito, muito, muito, sim, bem simples mesmo. Mas uh, é pensando, todo mundo entender. Pensando uhum. em como, uh, né, quando a gente quer falar sobre alguma coisa. Então, a gente pensa lá na nossa biblioteca linguagem. Então, eu tenho intenção, né, que é aquele primeiro passo. Daí, eu pego as palavras no vocabulário. Daí, eu organizo bonitinho com as regras da sintaxe. Aí, eu pego os sons, né, para formar as, as palavras. Enfim, organizo lá tudo na linguagem. Tenho uma ideia de algo que eu quero expressar. Um passo: acesso à linguagem. Tá pronta a informação? Aí. Eu, o meu cérebro transfere isso para a área motora e transforma aquilo que eu queria, que eu, aquela ideia que eu tive, em um ato motor. Que Linda, tem que ser planejado, maximal. organizado. Isso, exatamente. Uhum, uhum. Aí ele manda o que, é que eu vou contrair, o que, é que eu vou relaxar, para onde eu vou subir, descer. Esse ato motor, é que pode ter alguma falha, Nesse, nesse processo que a apraxia ocorre. Então, lembra que lá na linguagem a gente tem fonética e fonologia, que são os sons. Na hora de organizar e planejar isso para executar o ato motor da fala, é que há um problema. Eu brinco que é como se a criança nascesse sem o aplicativo da fala. A gente tem que instalar os sons, um por um. Boa! E aí... Se a criança tem um problema de linguagem importante, esse pode ser um impedidor de qualquer diagnóstico relacionado à praxia. Hum. Então é a pergunta que estava rolando aqui antes, né? É, que estava rolando, acho que no Explica Instagram. Clica melhor isso. Assim. Uhum. Ah, alguém falou, ah, o meu filho tem né? e não fala. Eu hum. posso diagnosticar a apraxia? Hum. Depende qual é a condição de linguagem, qual é a condição de comunicação dele. Uhum. Se ele tiver um bom desenvol desenvolvimento da comunicação e não Dessa fala, toda, a gente pode é, suspeitar de algo pontual da fala. Resultado. Tem algumas coisas que a gente pode observar, alguns sinais que a gente pode observar, e a gente pode fazer diagnóstico provisório de apraxia, mesmo que a criança ainda tenha uma dificuldade importante de fala. É, primeiro, mais uma vez, importante que ela tenha intenção comunicativa, porque se ela não tiver algo né, que ela queira expressar, daí a gente nem entra na etapa motora, o que é muito comum das nossas crianças. Estamos falando, né, no sentido de uma criança que já tem diagnóstico de, de autismo, né, e que tem aí essa questão que possa ter relacionado à praxia. E quando a gente, na verdade, separa, né, olha. Ele tem só apraxia ou ele tem só autismo? Tem essa possibilidade? Tem. Se a gente tem uma alteração de linguagem super importante, a gente nem entra nesse âmbito de uma discussão de apraxia. Porque é o que é mais comum nas nossas crianças com T. A condição de linguagem é tão ainda é, né, é, precisa de, de desenvolvimento, que a criança nem entra no processo de ideação, né? ela nem consegue ter essa intenção comunicativa para entender, que né, realizar todo o processo para ter uma ideia para comunicar. Se você não tem esse passo, você não consegue chegar no ato motor. Uhum. Então, a gente não pode uhum. uh, fazer o diagnóstico mas eu acho que um pouco do que a Ju estava perguntando é, por exemplo, crianças que só falam a primeira sílaba ou a Sim, última não, sílaba e, da é, palavra. Essas, esses são alguns sinais, mas é. É, a Lid é, falou uma coisa importante. Não é diagnóstico diferencial. A criança ah. pode ter a apraxia sem ter o e pode ter as duas condições. Uh, fora ah, a é. questão da linguagem, que é muito importante, em crianças que já conseguem se expressar, o que, que a gente pode ver? Uh, erros, uh, uh, uh, assim, uh, trocas muito inconsistentes, principalmente de vogais. As vogais são os sons mais fáceis que a gente produz. São os primeiros que, a, que as crianças adquirem. Se você tem uma criança que na hora do, de uma tentativa, ela erra a vogal, esse pode ser um sinal. Como, como que é o Por exemplo, exemplo, tem criança que pede água falando A. Ah, uhum. Se um dia ela pede A, no outro dia ela pede E, no outro dia ela pede AN, é estranho. Entendi. Porque não tem uma consistência. Uhum. Mas isso a gente está falando de uma criança que tem intenção de pedir. Uhum. Que eu acho que é importantíssimo. Que já é, é ótimo, né? Sim, é. Ela já está no processo, tenta, entrando no processo motor, porque ela já sabe que ela quer a água, ela já busca a palavrinha no vocabulário e junta ali um somzinho que ela é capaz de produzir. Perfeito. A ideia é que, mesmo que seja uma aproximação, é que ela seja consistente. Né? Uhum. Que ela seja sempre parecida. Se cada dia ela produz um, de um jeito, o que a gente está vendo é que na hora da execução ela não consegue se aproximar do som certinho.